Oi, gente. Eu sou a Tata e vamos ver o que que vocês me mandaram aqui. Como é que é o esquema da pergunta? Gente, recebi muita pergunta dessa. Muita pergunta agora tá rolando, agora não, já faz uns anos. Esse lance de é golpe ou é gado, não tem um meio termo. Então a pergunta é sobre isso. Gosto de um moço que diz ser do golpe, mas ele demonstra interesse, atenção, carinho. Mesmo assim, eu vejo esperança nele. Porque na minha visão o que ele sente é medo. Ó, oh, ela mesma já fez a leitura do boy, já amei. Pois já amou muito. Hum, ele provavelmente falou isso pra ela. E se machucou muito com tudo isso. Eu vou vocês, seus vídeos, me deixem anônimo, por favor beijo meu amor claro que eu vou te deixar em anônimo não se preocupa essa pessoa aqui ela me mandou numa boxinha de perguntas que eu abri lá no meu instagram então se tu não me segue me segue lá meu arroba é esse aqui porque por lá a gente consegue conversar a gente consegue ficar mais próximo vocês conseguem interagir comigo nas fotos comentando e tudo mais e aí eu fico conhecendo vocês também tá bom tá então vamos lá cara o que, que eu tenho pra te falar o que eu acho minha opinião como tudo nesse canal sempre minha opinião eu acho que primeiro as pessoas mudam com certeza as pessoas mudam, não existe ninguém que é igual desde sempre, não mudou e que, então esse lance de eu uso sou do golpe isso não existe para começar. com essa frase só meio ridículo né só para mim Ah, tá então tá desculpa gente cara eu sou do golpe Isso não existe a pessoa tá no golpe até pode ser aí essa frase até até combina até fica boa agora ela é do golpe não existe do nada vem alguém que pá entendeu que bambê as perninhas dela e aí não tem como talvez igual tu falou ali que ele já tinha sofrido por amor e tal né pois ele já amou muito e se machucou então talvez o que aconteceu ele criou uma um mecanismo de defesa ali né Ah, uma outra mulher já veio já me machucou apareceu essa agora o que que ela vai fazer vai me machucar o que que eu vou fazer vou me fechar então eu achei que a tua leitura ali de dizer que ele tá com medo faz todo sentido mas voltando para a história do golpe, é, esse lance de, ah, eu sou assim, eu sou assim, por que eu acho que não existe? Porque a combinação tu mais ele ou qualquer outra pessoa que esteja vendo esse vídeo você mas essa pessoa aí, aí que tu acha que é do golpe e que a pessoa tá aí pra quem não tá entendendo nada que mas que golpe tá mas que que é isso tá que tá falando como assim golpe golpe é quando a pessoa ela tá soltinha entendeu ela é da galera ela não tá querendo se prender não tá querendo se amarrar porque eu tô dizendo não tá querendo porque na minha concepção de mundo é assim não existe gente que é tipo vai sempre avacalhar contigo é tu pensa agora tem as pessoas que mesmo assim apanha apanha na cara e não aprende né, nunca para de ser idiota, de trair, de, sei lá, de tratar mal o companheiro, enfim. Talvez essa pessoa a gente possa considerar que ela é do golpe, que ela gosta muito de estar solteira, sei lá. Enfim, rolei para caramba, mas o que eu ia falar é que assim, essa combinação tu mais ele nunca existiu. Então esse resultado, tem um livro que chama Matemática do Amor, é muito bom. Tá até ali na minha estante. Então esse resultado que tu tá querendo, ele pode sim acontecer. Qual que é o resultado que tu tá querendo? Vocês dois juntinhos? Um amorzinho? Namoro? Namoro sério? Relacionamento sério? É isso que tu tá querendo? Então, pode ser que esse resultado aconteça. Porque antes não tinha acontecido essa soma de tu mais ele. O que aconteceu foi ele com a mulher dele lá que deu ruim e que ele se machucou. Mas não era tu. Entendeu? Ela é ela, eu sou eu. Fala pra ele. <risos> e também, gente, pra mim, só deixando bem claro, eu não acho que exista a pessoa certa, tá? Não acho apesar de você super espiritualizada e tal e ter mó cara de que acredito e destino que duas pessoas foram feitas umas para as outras eu não acredito nisso eu acredito que acontece da vida de duas pessoas se cruzarem em determinado momento por causa de determinadas coisas que essa pessoa fez viveu daquela pessoa fez viveu e aí cada pessoa que passa por uma, pela nossa vida é um aprendizado então acredito que assim se for o caso de vocês não estarem na, na mesma vibe eu não gosto mais de usar a palavra vibe porque as pessoas destruíram a palavra vibe e aí hoje em dia quem fala vibe parece uma coisa muito ai a vibe mas assim eu acho que se tu vocês estão tá, na mesma etapa da vida o que é está na mesma etapa da vida tu tá aí solteira pai pá tá querendo um namorado que, que ele se enquadrou nessa nesses quesitos ele tem que estar tá na mesma etapa que é ele tá lá pai pá pode até não estar tá à procura de uma namorada porque ele tá magoado com a última e tal mas acontece de que tu vai se encaixar nessa etapa da vida dele. Então eu acredito nisso, que tem que rolar ali, ó, o encaixe, tem que bater a vibe dos dois estarem é, precisando, não é procurando. Às vezes a pessoa precisa de alguém na vida dela, que ia ser é muito massa, que encaixar, rola tipo um imã, e ela quer repelir aquilo porque ela não quer, porque ela tá com medo, então pode ser o caso dele, né? Mas assim, voltando pro lance do golpe, miga tu e todas as outras meninas e caras e homens e mulheres e mulherões e homenzões que assistem esse canal cuidado para tu não tá fantasiando na tua cabeça uma coisa de tipo assim ah ele disse que é do golpe mas não eu tenho certeza que é medo eu tenho certeza que sei lá o que às vezes o jeito da pessoa falar que não quer é ela dizer que ela é do golpe ou ela dizer que ela gosta de ficar solteira Ou uma coisa muito séria Que eu acho até que eu vou fazer um vídeo sobre isso Ela dizer que ela não tá pronta pra um relacionamento fechado Que ela quer um relacionamento aberto E aí eu tô vendo muita gente se submetendo A relacionamentos abertos Só porque o parceiro a parceira Quer um relacionamento aberto Mas isso é questão de... de é pessoal, entendeu? Não é porque tem pessoas que acham Que esse modelo de relacionamento funciona Que as outras têm que se encaixar também A mesma coisa ao o contrário Não é porque a sociedade diz que o relacionamento tem que ser fechado tem que ser só entre duas pessoas Tem que ser, sei lá, vários outros padrões que tem de relacionamento Que todo mundo tem que se encaixar Não, então cada caso é um caso Enfim, quero fazer um vídeo muito legal sobre isso Então não vou me estender muito Mas cuidado pra realmente o cara não tá na tua Ele não tá nem aí Realmente ele tá numa vibe que ele tá no golpe Não é que ele é do golpe Que ele tá pra parrolo, tá aí querendo curtir a solteirice dele Se machucou, foi magoado pela ex-mulher Sei lá o que que rolou aí E ele tá meio que sendo sincero contigo Ele tá até sendo legal de estar tá se abrindo pra ti para ele chegar a ponto de contar de casa de ex-mulher e tal e aí tu meio que finge que não escuta sabe porque às vezes a gente só escuta o que a gente quer ouvir sabe o que essa frase significa a pessoa falou ai ah, queria ter alguma coisa séria contigo sei lá como é que tu deu a entender ou sei lá como é que tá levando a conversa aí ele larga que é do golpe meio que para explicar que não agora não eu Passei por um relacionamento agora há pouco tempo e eu sofri muito, então eu não quero. A pessoa tá deixando claro que não quer avacalhar contigo, que não quer te magoar. E tu meio que finge que não ouviu e arranja uma outra desculpa. Não tu, né? Mas qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo. E aí finge que não viu e arranja uma desculpa do tipo... Ah, ele deve estar tá com medo de se envolver e tal. Ele pode estar tá com medo? Pode. Mas ele pode estar tá sendo sincero e não tá querendo ou não tá precisando de tu agora na vida dele? Pode também. Então, cara, na minha opinião como tu falou que ele demonstra é, carinho, interesse e atenção, tu tem que deixar meio claro pra ele, cara, não tem como eu não me envolver, tu demonstra carinho, interesse e atenção, eu tô me envolvendo, mas eu tô vendo que tu não tá pra, pra namoro agora, então eu vou respeitar, a tua decisão e vou deixar tu, tu ficar de boa aí, se tu tá numa vibe de ficar solteiro, de ficar tranquilo, fica aí, beleza? Vou viver minha vida aqui. Porque tu tomando esse tipo de atitude, aí sim tu vai ver como é que ele vai vir. Aí sim tu vai ver se ele quer ou não quer. Entendeu? Minha opinião, né? É minha opinião. Gente, se vocês quiserem conversar mais comigo, não esquece de me seguir lá no Instagram, tá bom? Léo tem feito muito conteúdo, não só sobre amor romântico, mas também sobre amor próprio. Acho que tá bem legal pra vocês acompanharem. Foi isso. Um beijo. Tchau!